Boa, Jorge. Gatos você por aqui assim. Eu vocês começar a São Jorge dá um. O dele está lá atrás, é, a oração já começa, como é que é? A oração, é, não, São Jorge. Jorge. De, de, Zacata. Ah, de Zacata. De Zacata. Sabe quando faz assim, estou atrás, uh -huh. Zacata. Uh -huh. É verdade, ele agora é Jango é a cabeça, é a cabeça das guanas do dragão. Do dragão. Vai pela pista, vai pela festa, vai pela festa! Não, ah, levanta, solenemente! Oh, vai o oh. seguinte, ó. Caça aos subversivos! Caça aos comunistas! Cortar todas as cabeças! Os dragões da vontade! Você falou para entrar e cantar? Não, você não é assim. Você, por favor, eu que Eu tenho visto você cantando em cima da música, não tem uma coisa, nem porra nenhuma para você. Entendeu? Se quiser ficar em cima da melodia, não dá, tem que. Vai. Vindo TVC, péssima surpresa, Cleide Agoniz está presa, presa. Cleide Agoniz está presa, presa. Vindo TVC, péssima surpresa, Cleide Agoniz está presa. Quando ela terminar de dar o teste, todos os lados você faz assim, ó. Pra eu entrar. Obrigado. Obrigado, galera. Vem comigo, <risos> Ana. Ah, ah, ah. Pode ir, pode ir. Invadir todos os teatros Caçar cabeças a três por quatro. Invadir todos os teatros! Caçar cabeças! A 3 por 4 É doido fazer um personagem assim, né? Porque... Tem que fazer como você faria qualquer outro. Que aí você consegue dar a verdade nele mesmo, né? acreditar, fazer humanizar tudo, né? Eu gosto disso. lembro do He-Man, do disfarce do che também, do, do de galã, Povo. Não coisa. Se não acreditasse na parada, de acreditar. Na fantasia... No né? teatro mesmo, né? tá vivendo... Eu acho que é a mesma coisa, tá vivendo em qualquer vida está vivendo um desenho animado, olha é? que privilégio.